Ok? Então vamos passar algumas dicas para você aqui lidar com esse problema da ansiedade de desempenho. Primeira dica, comece avaliando o seu método de estudo. Para identificar as possíveis causas de ansiedade que estejam levando ao estado de ansiedade, comece avaliando se os seus métodos de estudo são realmente satisfatórios. Na estudante tem uma carga que exige muito esforço e traz pouco retorno em termos de eficiência. Devido a que? A falta de planejamento. Por isso, é preciso parar e analisar a maneira como você tem estudado para entender o que pode ser melhorado. Depois de identificar os pontos a serem aprimorados, é muito importante traçar um planejamento de estudos e ter bem definidas as etapas que, precisam, que você precisa percorrer para diminuir a ansiedade de desempenho. <música>